E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Finalmente o um final de semana de verão, né? Com aquelas chuvas pouco isoladas aí acontecendo. Fim de semana bastante aproveitável em toda a faixa leste. Praias à vontade. Não esqueçam, um bom filtro solar, um protetor, porque os índices de raios ultravioleta estarão intensos. Tem aquele ventinho, aquela brisa, você não percebe quando o viu virou camarão. Portanto, muito cuidado e atenção, aproveite o fim de semana de muito sol. Praias à vontade, pessoal aproveitando de norte a sul no litoral. Se chover, será aquela pancadinha rápida, isolada, nada mais do que isso. Sábado e domingo de bastante aproveitamento, 30 graus com sensação maior do que isso até no interior do estado e que tem algumas nuvens ainda para chuvas entre o centro paulista, o oeste e também o norte. Minas e Mato Grosso do Sul com chance de chuvas mais fáceis, mesmo assim tem aproveitamento. Grande final de semana, abraços! O